Uma boa tarde a todos, eu sou Maurício Mococa, hoje nós estamos aqui na região da Bocaina. Nós estamos fazendo um vídeo aqui, que nós achamos um lugar aqui para fazer uns testes aqui para a ouro e diamante então nós vamos fazer um teste de bateia, um teste de primeira então vamos mostrar para os amigos aí como é que é aqui a aguinha que corre aqui, ó E como é que é aqui a pedreira Hoje nós vamos fazer um vídeo mais curto E também mostrar como é que é aqui dentro da mata Aí o meu amigo Ed, já está preparando um lugar ali para batear que tá, a água aqui é pouca. Então, tem umas portas de barranco aqui. Vamos mostrar o nosso amigo Ed aqui, que ele vai arrumar com essa peneira. É um menino aqui com é o nosso amigo aqui, o Afonso. Chega uma caminhonete cheia de vento, <risos> É o é? é. Então agora nós vamos fazer aqui uns um testes aqui para ver. Aqui nosso amigo Edson aqui, que vai pegar na, na bateia. Vai mexendo ela aí, é para chegar mais no fundo um pouco. Não, chega mais para lado do teu pé um pouquinho. Usa só a peneira de cima aí para você jogar a parte para baixo. Aqui a água é pouca. Então é. Ela tem que pegar a água, senão ela não passa o fim. Aí usa de cima, foi que você tá fazendo aí, ó. É, agora usa de riba só e vai fazendo isso. E nós tá tendo um pouco de dificuldade aqui devido a. Vai dohando essas pedras Tem alguma pedra verde isso aí é uma pedrinha verde aí no meio, né? Não vai saber. Só foi com a mão 8%. A gente tem que fazer algum teste porque é o seguinte: vai que você não faz um, vem no lugar desse, não faz o teste, você tá perdendo alguma coisa para trás então a gente tem que fazer um teste para ver o que que acontece pode ser que a gente ache alguma coisa, pode ser que não mas a gente tem que fazer os testes Nós também estamos passando detector aqui no azar aí tá bom, vamos virar essa batida bate o fundo dela na água que ela abre as pedras Bota com força, pode bater mesmo sem dor. Aí, ó. Traz pra fora, ó. Vira ela aqui. Legal. Morei ele já, viu? Sabe virar, não é despejado, é virado. É, difícil. é mais fácil virar do que você aprender a virar. Seu pé é Não nada não. Não. Não são nada não. Não. Saiu um quartozinho rosa aqui no meio, ó. Significa que tem quartos aí pra cima. Aí. E tem muita, muita pedra mesmo? Né? Basalto Pedra quente, basalto É, mas não deu a presença de ferragem ainda não Bom, Vamos ver uma outra peneira aqui um cortezinho, um pistolzinho, traz pra cá. Vamos ver a nossa peneira aí se tem alguma coisa aqui, ó. o é hum. por enquanto nada interessante Um um aí que é bonita É, um quartozinho. Os caras tá aí ficando isso aí, hein? É. É. é, mas não é quarto. Ah? Vou tirar assim o quarto lá, só. Ah, Deixa eu ver. Não conseguiu separar a ferragem, hein? Uh -huh. É isso, leitoso que né, não é não. Nada não é, mas tem alguma coisa nessa peneira assim, viu? Tenta rodar ela. É, tá rodando a peneira, o cascai dentro no mesmo lugar. Abate fundo, ó Aí, tem deu pra cá Puxa, isso tem cascaio pra caramba Nossa, perdeu Passou Puxa, perdeu Cascaio passou uma peneira Primeiro que tá arrasado o que é isso? Hm, nem Não, hum. aqui. Você não peneirou direito, ó, cara. os cascais estão passando no pineira aqui, hum, aqui. É, muito, né? é também também tá Aqui também a Essa ah. folha daí, afunda a e joga a folha fora. É difícil, hein? Nossa, essa é uma munha. Se tiver nessa samunha aí, que é chebeuzinho lá, vai achar de jeito nenhum, né? Hã? Olha foi direito aqui. Agora eu quero ver você bote lá. Hã? Hum. Ah, hum? agora acabou, né? Aí que tanto tem aqui. Aí. Tá ah, mexido com a mão assim, ó. Vo em volta assim, com o dedo, tá bem dado. passou aqui, cara. Eu acho que, eu, acho que é aquela que eu tentei Aí, pegar, é. ela caiu. não O que, que é isso aí? Não, isso aí já não é nada agora. Aqui, ó. Tem corte. Aqui, aqui. Que é de classe? Hum? De batear, ué. Sabe batear? Vai rodando, ué. Pega a água e joga a água fora. Roda ela ao redor e joga. Aí... Pega a água de novo. Vai hein? É desse jeito aí não tem nada, não pode batear. Você está caçando queijo, cara? É porco, vai ficar no fundo. mm uh -oh. aqui ai ah companheiro, joga essa joga essa areia ele fora daqui é. não, sei, não sei. vai bater daqui a gente tá tem que jogar essa areia fora eu só tenho que vir com bota de borracha mesmo. Né? Vai, faz ela mexer dentro da bateia. É mais ou menos, ele está quase chegando perto. Vamos ver, lá. Nós vamos filmar, porque agora você já está mais ou menos. Vai devagar, vai devagar, mexe, mexe esse miolo com a mão. Vai, agora vai, vai rodeando. Vai rodeando para ela cair fora na beirada. Pega a água. Pega a água. A água entra de um lado e sai do outro. Será que vai dar garantia? Ah, dá, né? Vai, né? Ah, dá, né? Ah, dá, né? Eu acho que a origem foi embora. Vou pegar essa pedra aqui. Essa mão que você está em cima. Ela é só quem pode tirar. Pera aí não, peraí. Sorte. É, Agora tem porta de aí. É. Vamos ver se tem alguma coisa do amarelo aqui dentro, né? Eu gravo você, assim, mas pega, pega só no lugar que eu tô pegando. Só para o Pedro. Aqui, só na onde que eu estou com o dedo. Se você é lá na tela, ele lá apaga. Aquele então. é, assim, ó. A água está chegando com água também. Tem, está com água. A água entra de um lado e sai do outro, entendeu? olha olha olha olha olha olha olha um olha olha tá? olha Vamos olha olha olha olha olha olha olha olha olha E ouro não. olha Se tivesse já tinha pintado alguma cor amarela aqui, ó. Uhum. Vai tentar bater um, bater um aqui? A é aqui? Vamos lá pedreira mesmo, já está começando a ficar de tarde. Quantos minutos é eu estou dando a frigideiro? tem que levar para o cara, só bater tá até Ah, então Como Pô, vai desligar o vídeo? Boa, vai ver aí Vamos encerrar esse vídeo, que está ficando meio longe. Uma boa tarde, Maurício Mococo. Pediu o pessoal para se inscrever aí no canal, deixar seu like, fazer seus comentários. Que Deus abençoe a todos. E até um próximo vídeo.